O Olha onde é que eles colocou essa coisa, cara. Eles colocaram essa coisa. Porra, velho. Esse bagulho tem que ficar do lado de fora. Olha o carro dos caras, velho. Olha o carro dos caras. <risos> Esse tá fácil, viu? Esse aqui tá fácil. Uh! What the fuck? Eu bati no Kelly ali, rapaz! Ué, essa pista aqui já caiu, caiu três vezes já a <risos> seguida. Meu Deus, já tô ficando top, né? Já tô ficando top nela. Corre! Aí, aí, aí! Eita, porra, meiuk! Que... Peraí de tudo. Oh! Obrigado! Cuidado <SILENCIO> Toma aqui, porra de ré Aqui é menino, isso aqui não é para menino, já falei. isso aqui não é para menino, não. Ah! Muka, meu amiguinho, eu sei que eu não tenho nada a ver com sua vida. Mas explica aí que você foi dar uma namorada em uma mina. Aí você pôs um nissim miojo pra cozinha. Aí você terminou de fazer as coisas com a menina. E o miojo ainda nem tava pronto. Eu vou e te, eu te like dar um time out. 5 minutos, de... minutos pra ficar pronto. Você é miserável. <risos> você tomou um time out pra você largar de ser mentiroso. Ai, ai. <risos> Mike que <Brown>. Mike <risos> Ah. Aceita uma água, meu amigo Muquinha? Água geladinha. Vai querer? E Muquinha, aceita água geladinha. A Rua Muka, se você fosse da série Anéis do Poder, dia, em quem você confiaria? Seu anel? É você tá pedindo pra mim responder uma palhaçada dessa aí, Arquimil? Queta? Ah. Eu confio em mim mesmo, eu confio, não preciso de ninguém pra cuidar do meu anel, não, deixa, quem é que tá cuidando do seu anel? Asa de urubu, pena de galinha, se você já deu o de uma risadinha. Papai, como é que eu não vou rir da porra dessa? Eu queria mandar, eu... pera aí seu vagabundo, você vai tomar um time out e você me escutar agora. Eu queria mandar, obrigado ADM. Eu queria mandar um. um. Essa mensagem que ele mandou pro pai dele. O pai dele pegar, sabe aquelas banhas de facão que guarda facão? Que é feito de couro? Ô amor, só, só mela num, numa, numa banha, num óleo. E esquenta as costas desse jogo lá até virar macho. Toma, vagabundo. Vira as costas aí. Esquentar essas costas sua. Ai, papai! Cala a boca. Muka, dá uma risada, risadinha. Se você já... O quê? Pera aí, deixa eu... Eu não entendi. Não, pera aí. Deixa eu parar de rir. Porque Mas se você já fala, dá uma risadinha. Eu não li. O resto eu não li E aí <risos> eu não nem vou ler nem vou ler eu acho que não vai dar não o que você espera da ceia de Natal desse ano um peruzão na boca rapaz um peruzão no seu caneco Nossa mas é bonita hein moquinha, moquinha por que você aí, meu... não treinar Rocket League com o irmão da Larissa Larissa Ei, não quero saber Não quero saber quem é a Larissa Viado Aquele que te passou a linguiça oh. Oh. Muquinha Mia de mandou um abraço Quem mandou um abraço? Mia? Que Mia? Eu não conheço a Mia Miazbola VOCÊ toma de rapariga Eu não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. não devo nada para ninguém. Nunca roubei o que é meu. Mouca, se eu pegar minha supervisora no vestuário, será que ela me dá um aumento de, de cargo? Ixi. Você tá querendo arrumar? É um problema para cabeça. Você tá querendo arrumar um problema com essa mulher aí. Você tá querendo arrumar um problema com essa... Você nunca viu aquela música do amado Batista, não? Secretária. Eu trabalho o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo. vai parar no tribunal. Ih, rapaz. Quer ver, Bruno? Quer ver? Manita, manita... Ih, peguei essa manita aqui. Manita trans? Quem é essa manita trans? Convidou você pra jogar CS? Porra, velho Manita trans? Ué, eu não sei, porra. Vazão o quê? É, pera Eu tenho certeza que esse Bruno, esse pilantra... Ih, pegou mal, hein, tu? E é imbap. Casos offline? Eu? Jamais! Oxi! Compartilhada. É! Sandra! Isso aqui é coisa. Isso aqui. Menino, você tá me... querendo me chamar de quê? De, de capeta? Eu vou te dar um time out agora. Olha que vagabundo. Muquinha, suas livres têm me ajudado muito nesses dias. Minha irmã, foi pro céu. Ela é era moça. Quando ela voltar, eu indico suas livres. G3x. Papai, não fala de irmã não, ô Caio. Minha irmã tá no hospital, pô. Minha irmã tá no hospital. Ela é enfermeira. Atário. <risos> é, a Calvão de cria. Sai fora. Deixa eu ver. Olha é o LG, gente. Olha é o LG Games. Eu não sei por quê, quando eu vejo essa foto aqui, eu lembro do LG. Hã? Olha ali a mão do cara ali, velho. Bugada. Pera aí, Forza. vai. aí. Olha a mão do cara bugada. A mão do cara tá presa aqui, Forza. Ih, rapaz. O cara tá ali. Ó, oh, alguém me ajuda. Cadê ele? Cara, alguém me ajuda aqui, porra. Minha mão tá grudada aqui, carai. Me ajuda aí, carai. Minha mão tá grudada aqui, porra. Ó lá. Ih. Vai ter que fazer... Ih, olha lá! Vai ter que fazer um, tra... um transplante de órgão. Uma vez eu... Te... É, tinha uma menina que eu tava pegando, o Felipe. E eu soltei um peido ninja perto dela, sem querer. Ai, foi paia. Mas, pelo menos, ela já tava sabendo da minha intimidade, né? A gente já estava íntimos porra mas foi paia viu viado eu fiquei meio assim não tinha como né? ela teve que aguentar a carniça e Donatello, tu com uma dúvida comprei um baralho mas ele veio sujo já limpei quase todas as cartas do oeste falta o rei como eu limporei <risos> Ai, vai pra bosta cara como eu limpo o rei Presta atenção nunca, tá valendo o cu. Tá valendo, tá va... O QUÊ? Ah... Água geladinha, vai querer. Água geladinha, vai querer. Ah, é, porque eu tenho uma cantada. Chega nela e fala... É... Oi, gata. Vamos lá na minha casa. Comer um misto quente Ela fala, vamos. Aí você fala, você quer maionese ou quer que te chupe? Moja, não sei se eu já te passei o conselho de amigo Mas lá vai No cassete até hoje você não encontrou a tampa da sua panela Deve ser porque você e uma frigideira E se você for mesmo uma frigideira Me avisa pra mim e passa meus ovos Miserável Vai passar o caralho. Você, pera aí. Você vai ver. Olá, Muquinha. Muquinha. Muquinha. É verdade, que você está vendendo carimbo de papel higiênico. Vai é só o que fazer, rapaz. Eu entendi. É você que tá vendendo. Você que tá vendendo pra esse caneco seu aí. Vocês que ficam vendo livezinha das meninas comendo a comidinha. Olha lá. É, ah, olha lá. Quer ver? Iu! Deu ruim. Muquinha, que milagre você jogando algo que não seja força. Eu joguei bastante esse jogo. Gostei pra caramba. Dá pra jogar com a galera, sabia? Se você quiser, eu te ajudo. Quando você atolar, eu chego atrás e te dou uma engatada gostosa e te tiro dessa kkkinha. Peraí, seu vagabundo, você vai ver engatada agora. Miserável. Eu tô lascada aqui. Você vem com essas piadas, véi, a paia. É eu tenho uma McLaren e o... E essa esse aqui é bom, ó. Esse aqui é um bom carro S. ei <risos> Eu vendi o um carro, velho, sem querer. A grana, vai, senão não vou te meter um fio terra fatal. Que diabo é isso, gente? Fio terra fatal? O que, que você acha da gente colaborar de novo outra hora? Hum... Vai, bebê, você tá ligado. Seria um prazer. Né? Até a próxima, vez. Deixa eu ver o movimento. Deixa eu ver o movimento. Deixa eu ver o movimento, rei 3, se tá tudo em dia, bebê. Nada de dedo no cu e gritaria, hein?